Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo é, No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto bem importante né, Para a gente que importa nossos produtos de fora do país Para a gente que depende de produtos que de fora do país Por conta do preço ali, né a gente oferecer um preço maior para o nosso cliente por, co por conta também da grande concorrência que tem aqui no território nacional Então, para a gente que está começando agora no e-commerce Para a gente que está no gráfico de linha subindo 1% a cada dia Que a gente está evoluindo ali, né, 1% a cada dia essa, essa notícia né essa notícia que saiu aí no, no acho foi dia dia 23 23 do mês passado né é extremamente importante para quem trabalha nesse mercado e também para quem quer iniciar nesse mercado essa notícia é sobre que um, um, um grupo de dos maiores empresários do Brasil né É da, das maiores das maiores empresas é, brasileiras e também associações de várias médias ali, pequenas empresas, né, tem aquelas associações, tem sindicatos ali, criaram um, do, um dossiê, né, é, sobre essa questão da legislação tributária, é, não dizer deles ali, as pessoas que importam, né, produtos de fora do país, ali, é, estão burlando a lei, então ali não não paga, não pagam, né, a mesma quantidade de impostos ali que empresas é, nacionais pagam, né, então isso aí está se tornando uma, uma concorrência ali desleal. Então foi feito um dossiê ali com, com vários empresários, né? eu vou, vou falar aqui um pouco quais foram as empresas que, que participam desse dossiê. Mas o intuito desse vídeo aqui é ver se realmente vai nos afetar e, e se já começou a nos afetar, né? eu sei que muita gente tem, assim como eu, né? tem vários produtos chegando aí para a gente colocar nas lojas, tentar vender e vamos só analisar como que tá essa, essa situação se realmente vai ser taxado ali se como como que o, o próprio governo né o próprio governo ali é, tá lidando com isso ali e se vai nos afetar então esse vídeo é mais só um bate-papo para a gente ver ele rapidinho se vai é, nos afetar essa questão né dessa questão de importação quem importa de fora do país é, vai entender melhor o que eu quero dizer <risos> Então vamos lá. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Rodrigues. É, tem muita coisa boa aqui no canal. Se você não conhece o canal, inscreva aí, é totalmente de graça. É só clicar no, no botão aqui de se inscrever. Tem os nossos podcasts, tem treinamentos que tá saindo no papel agora, serviço digital do DRS. Então tem muita coisa boa é, vindo aí é, no decorrer dessas. no decorrer que passar do tempo, né? Tem as nossas lives aí é, com conteúdos relacionados. A, a, o que a gente faz sempre fala relacionado ali o próprio e-commerce é como iniciar ali né algumas alguns conteúdos ali algumas ferramentas que eu passo né é, em forma de live ali em forma de conteúdos mais simples mais mas no nosso linguajar no nosso no no linguajar ali do dia a dia né como você pode usar essas ferramentas para poder é, aplicar ali no seu e-commerce então vamos lá. É, recentemente, né, como eu acabei de falar no, no início do vídeo, um grupo de empresários brasileiros, né, apresentou ali um documento ao governo brasileiro ali pedindo para que sejam impostas ali novas regras ali a nós, a nós é, pequenos lojistas ali, pessoa física ou também pessoas que têm o próprio segundo CNPJ ali, mas só que está no início ali, né, está no menos de um ano ali, ou então e é meio, alguma coisa assim. É, que vendem, né? Que igual no meu caso ali, a gente tem várias lojas ali, tem minhas lojas, que a gente vende vendo ali em certos marketplaces, né? E então esse grupo de empresários brasileiros ali, né? É composto por lá van é, os executivos da Magalu, teve algumas associações também de de, de pequenas e médias empresas brasileiras, né? É, associações de empresas é, eletrônicas, associação de empresas ali de indústria de teste e confecções, alguma coisa assim e fizeram um dossiê ali né, com cerca de 90 páginas, páginas né, e entregaram ali na mão do Ministério Público é, para burlar né de, de acordo com eles ali essas pessoas que importam de fora do país que compram nessas plataformas ali Alex Aliexpress ali na wish na Shein e também na Shopee e também no, no próprio Mercado Livre né que é uma empresa aqui da América Latina ac acabam burlando ali a legislação tributária é, e assim o próprio governo ali é, deixa de arrecadar né deixa de ganhar ali é, a sua parte ali e sim essa questão dos impostos que eu sempre falo né então eles foram criado ali um dossier né um dossiê ali entre, entregou ali na mão do governo né mas na minha opinião será será que isso daí vai nos afetar será que já começou a nos afetar né para gente que é, importa muita coisa de fora do país para poder trazer de lá para fora né de de, de, de, de de fora do país para cá porque a gente sabe que a concorrência aqui no país é muito grande tem sempre sempre que procurar é, fornecedores ali com preço mais competitivo né então trazer de fora do país se acaba acaba se tornando uma opção ali mais vantajosa mas será que depois dessa notícia depois desse dossiê é, vai acabar se tornando uma coisa vantajosa ou vai ser só dor de cabeça porque a gente sabe que os impostos, né, que o Brasil é um dos países que, que tem a legislação tributária mais, mais complicada ali, mais vamos colocar entre aspas, vamos colocar no nosso linguajar, uma das, le, um, uma das, le, das legislações tributárias é, do mundo, né, que mais roubam dinheiro ali é, para quem empreende, para quem, até, até das de, de próprias pessoas físicas, pior que os Estados Unidos, né. É, só para só pra dar uma recapitulada né é, se você não não não conhece o canal tem muita coisa boa vindo no canal aí aí para frente né então se inscreva e, e é isso aí é, nesse nesse grupo de, de, de empresários né é, a única a única questão que eles levantaram a principal questão é que eles falam né que a, essa concorrência é desleal ali né porque se é, falando de empresa, empresa nacional, a empresa nacional tem tá sua fábrica ali ela vai pagar o imposto municipal, imposto estadual e também os impostos ali nacionais agora para quem importa de fora do país, é, na maioria das vezes passa direto né que é muita coisa que vem de fora do país, então acaba não, não pagando nada né então essa, essa, essa concorrência ali né, de acordo com essas empresas ali acaba se tornando desleal ali e por isso que a gente vê várias empresas ali nacionais com base no. Essas palavras que eu falo aqui é com base no, na matéria que eu li, né? É, Para mim poder repassar aqui no vídeo, fazer uma síntese em assim cima e repassar aqui no vídeo. É, no, no dizer deles, por isso que várias empresas quebram ali, né? Por causa dessa legislação, né? que tem E também tem essa concorrência ali é, desleal. Outro ponto importante, bem importantíssimo, né? No, no dizer deles, é que certo, certos lojistas, né? Tanto pessoa física, tanto pessoa com CNPJ. Pode ser CNPJ, pessoa física, né? Quem sabe que é possível hoje em dia é, importam ali certos produtos e os fornecedores ali dessas plataformas, como a AliExpress que eu falei, é, na Wish, Chain é, e na Shopee, o Mercado Livre não sei se acontece, né? É, quem sabe que esses produtos vêm de fora do país e o maior, os, maiores, os maiores fornecedores ficam lá na China, né? Lá na Ásia então esses fornecedores né estavam ali né enviando esses produtos para a Suécia ali para Europa ali para poder superfaturar né pra, vamos supor eu vou, vou só dar um exemplo aqui se um produto custa $50, dólares ali é, vocês, é, esses fornecedores é, mandavam para a Suíça e lá na Suíça lá que também é um dos países mais que tem uma legislação tributária que dá para tentar passar a perna a gente vê aí que várias é, golpistas né tem conta para lá e eram declarado, né, abaixo, bem abaixo do valor desse produto de mercado, né? Então, quando eu cheguei, quando esse produto, vamos vamos colocar um celular que vale 170 dólares. ele é, esse e esse, esse, esses celulares, esses aparelhos, né, essas mercadorias eram mandado para a Europa ali, ali e depois era declarado ali 100 dólares, 70 dólares, né? e assim a receita acabava deixando passar ou então é, se for taxado né Taxava em cima um valor mais baixo ali é, para poder gerar gerar bem mais lucro ali para esses lojistas para essas para essas pessoas esse foi um ponto bem bem explique bem é, questionado né que esse grupo de empresários brasileiros ali que tinha van é, os executivos da Magalu tinha outro também que eu esqueci de falar também tinha a própria multilase né com a empresa nacional também que ela fabrica produtos nacionais como se fosse a xiaomi a xiaomi fabrica produtos lá na china a multilase é, importa a matéria-prima de fora do país só que os produtos são fabricados aqui no no, no próprio brasil e vendido aqui no próprio brasil então esse esse grupo de de, de, de empresários né estão questionando essa questão dos impostos né vamos supor se eu no meu caso no meu caso também já chegou aqui eu, eu comprar vários produtos é, eu vi o remetente de onde que veio né é, ah, veio da Suíça mas eu comprei da China então os fornecedores né é, enviam para a Suíça porque tem essa questão da, da, da legislação tributária ali onde eles declaram menor que é o, o, o valor do mercado do produto assim acaba passando ali né é, esse espaço ali é, na Receita Federal, sem, sem, é, sem ser taxado, né? Sem cobrar ali, que hoje em dia, nessa data que eu estou gravando esse vídeo, né? é 60% ali em cima da 60% do produto, né? em cima do valor do produto, mais o a taxa do correio, a taxa de, de transporte de logística do correio. Então, isso aí foi uma questão que eles, além daquela da concorrência desleal, e essa também é, dessa bur tentar burlar, né? tentar piratear ali essa questão da legislação tributária. Então, só para resumir o que, eu, o que eu acabei de falar né? Nessa, nessas duas, duas questões, questões é, será que vai afetar a gente? É, na, meu, na minha opinião, eu acredito que sim. Eu acredito que já começou a afetar bastante gente, que importa muita coisa de fora do país. É, a gente vê aí que, que essas empresas são aliadas do governo, né? É, mesmo que a maioria do, do, da economia do, dos países ali são pessoas físicas, pequenas e médias empresárias, essas empresas grandes também tem uma fatia enorme ali no, no, no, na economia de, de, de todo o país, de todo o continente. Então, eu acho sim né, que vai começar, não sei se já começou, é, vou dar uma pesquisada, né? Se já começou taxar, é, que provavelmente a Receita Federal agora vai começar a taxar todo mundo, né? Que, que tem um limite, para quem não sabe tem um limite ali, se você joga, só joga na internet, qual é o limite para importação de fora do país, é 50 dólares atualmente, hoje em dia na cotação do dólar de hoje em dia, eu acho que vai dar 240 reais, 245 reais até 246 reais é, então eu acho sim que vai nos afetar é, e vai be beneficiar essas empresas né? é, mas não vai mas não vai não vai deixar né, da, de no meu caso aqui isso aí não, não, não vai me fazer deixar de importar os produtos que eu sei que mesmo pagando esses impostos ali 60% ali né mesmo se for taxado em mais, mais aqueles 18% naquela nova lei que tem mesmo assim eu consigo vender mais barato que essas certas empresas que fabricam aqui no, no país ou certas empresas aí que importam em grande quantidade né a gente falando de magalô ou a própria avan elas são, são empresas é enormes, né? Tem um, um valor, de um, um, tem um patrimônio ali gigantesco, né? Quando elas importam produtos ali de fora do país, esses produtos ali a, acaba saindo nada para eles, né? Que são milhares, são é, é mil, é cinco mil, dez mil, cinquenta mil unidades que eles importam de uma vez. Então a unidade ali não pesa nada para eles. Agora, para gente que importa vinte, cinquenta unidades ali, a gente acaba perdendo um pouco a mais, porque o valor do produto ali, né? A gente tem que tirar o nosso lucro ali, acaba o preço, o preço final para o cliente acaba, acaba saindo mais. Né? Mas mesmo assim, tem produtos, né? É, tem muita coisa fora do país. É só pesquisar, tem muitos produtos que dá para poder importar. E mesmo pagando essa, os impostos ali, trabalhando certinho com o governo para não dar problema ali no futuro, né? É, dá para tirar um, um lucro, né? Dá para construir alguma coisa. É, agora eu quero passar só umas dicas né para quem quer importar é, com base nessa nessas nessa nessa nova notícia que o governo o governo está apoiando ali né na minha opinião o governo já está apoiando esses grandes empresários essas associações ali de médias e pequenos empresários eu quero te passar uma dica a minha dica é para você nunca nunca importar né pedidos ali acima de 50 dólares a gente sabe que o limite do governo é 50 dólares você não vai é, é, importar sem é, 500 dólares ali, porque você vai ter certeza, né, que vai ser taxado ali em cima ou, ou, desse 60%, né, ou então ainda é, tem que pagar mais 18% ainda que tem aquela nova lei, uma nova lei que até esqueci o nome da lei que, que foi aprovada, aí não sei 2020 alguma coisa, 2019, 2020 alguma coisa assim. Então sempre, sempre na hora que for importar produtos de fora do país pense nessa nessa taxa lá pensa pense nessa no limite que a gente tem como pessoa física ou também né é, vamos vamos mudar o um exemplo de pessoa física né 50 dólares se você tem quer importar faça um pedido ali 50 não 50 dólares não faça faz ali de 45 dólares né, Porque para gente sabe que tem a taxa do correio do, do correio nesse cinco dólares ali serve para cobrir essa taxa do correio né é pensa em 45 dólares 45 ali vai dar cerca de 197 reais, não, 217 reais, alguma coisa assim então faça esse pedido com esse valor ali, né se você vai comprar do mesmo fornecedor faça um pedido hoje, espera o seu fornecedor enviar esse produto depois faça novamente, espera enviar para poder vir em, em, em pacotes separados, né assim a Receita Federal não vai ter motivo ali para poder te taxar, né ela não vai ter motivo para poder te taxar e se for taxado ali, você também pode recorrer, né é o que eu não, não aconselho ninguém é recorrer porque demora muito né demora cerca de três meses para recorrer e sabe que essa questão de governo é complicada é enrolado então sempre sempre tente use essa dica que eu acabei de falar dos 45 dólares né para poder importar é, se você vai importar de vários fornecedores diferentes é só é, faz o fornecedor que fornecedor diferente vai pedido diferente mas sempre respeite esse limite de 50 de 40 de, de 50 ali né é, o máximo 50 dólares mas sempre use 45 porque é os cinco dólares para cobrir essa taxa do governo do correio se for taxado então esse foi o vídeo de hoje foi um vídeo ali que me pegou de surpresa eu tava vendo aqui as pesquisas na internet que eu sei que vai afetar a gente, né? Já começou a afetar. Eu sei que muita gente vai ser taxada aí, gente que trabalha com celular, principalmente celular, né? drone, esses produtos vão ser taxados, né? E a taxa é 60 por cento. É muita, é muita, muita coisa. E mas, mas não tem o que fazer, né? A gente mora num país assim, essa questão de legislação tributária e não tem o que fazer. Mas mesmo assim, se a gente analisar. Tem produtos que dá para pagar a taxa ali e tirar um, um, um pouquinho dessa fatia do mercado ali e tentar crescer né um por cento a cada dia então esse foi o vídeo de hoje um vídeo simples um bate-papo que só para gente analisar né é, se você tá pensando em desistir por causa dessa notícia aí é, essas coisas acontecem no dia a dia e aí é só todo dia um por cento lá e e aí você desistir só desistir não vai fazer nada agora se você trabalha um por cento cada dia pelo menos você está construindo alguma coisa é, para o seu futuro alguma coisa assim que vai te levar a algum lugar então é isso aí se inscreva no canal só o começo tamo junto lembrando que esse conteúdo lembrando que esse episódio estará disponível em podcast e também em vídeo e só lembrando também que esse conteúdo o roteiro desse conteúdo foi totalmente tirado do nosso treinamento e como esse business training center para você que não sabe o que que é é um treinamento ali onde a gente te ensina ali né como criar um e-commerce totalmente do zero ali e alavancar ali né desde desde o básico do básico até o avançado do avançado com as técnicas as técnicas né mais recentes ali do mercado então fica fica atento ali inscreva-se no canal ali, Siga a gente nas redes sociais, a gente tem ali nossa empresa digital DRS, né? Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser dar uma olhada também sobre nossos serviços que a gente está vendo ali, né? Planejando certinho quase serviço que a gente vai oferecer. Então tem muita coisa boa vindo por aí. E uma dessas coisas boas é esse treinamento totalmente ali, né? É, totalmente vinculado para as pessoas que querem ali, né? É, criar, criar um e-commerce do totalmente do zero. E essa, esse conteúdo sobre liderança faz parte ali das, desse, desse conteúdo, né? Que vamos supor, para quem quer criar um negócio do zero, né? Saber sobre liderança, ali né sobre não procrastinar, é, é extremamente importante. Então esse foi o nosso conteúdo de hoje. Tem muita coisa boa vindo por aí. E esse é só o começo e obrigado por assistir.